Feliz Ano Novo Astrológico. Vamos falar feliz para ficarmos felizes, né gente? Vamos levantar a bola. Feliz Ano Novo Astrológico. Vamos torcer para tudo melhorar. Agora, da minha parte que eu tenho para dizer para vocês, né? que o Brasil, olha aí, blusa verde, amarela, verde, amarelo, sem querer. Acabei colocando... Vamos torcer para o nosso Brasil melhorar, para nós nos encontrarmos independente da de cores, tá? Eu estou falando da cor da bandeira. E que esse ano, ano novo astrológico nos traga consciência. Não vou falar para vocês que vai acabar o vírus, porque não vai. A pandemia também não, viu, pessoal? Ainda vai durar um pouco. E peço a consciência dos jovens. Né? Vamos parar com esse negócio de fazer baladão, fazer, sei lá, essas festas aí. Vamos parar com isso. Sabe? Porque... No fundo, quem está acabando com os, as pessoas de mais idade, que agora já está pegando jovens também direto, é o que os jovens pedem e para os outros. Não precisa ter uma arma, né? Os próprios jovens, sem perceber, estão fazendo isso e depois vão entrando em, em, vão entrando em depressão, vão ficando com sensação de culpa. Lógico que sem perceber, mas vamos parar com isso, vamos respeitar um pouco. Mas vai durar ainda, sabe? Vai durar um tempo, sim. Vai durar. Não entre em depressão, não. Feliz Ano Novo Astrológico, galera. E tudo de bom pra nós. Um grande, grande, grande abraço. E sempre na paz, luz e harmonia. Fiquem na luz.